Sim, você deverá contratar para a sua campanha um contador e um advogado. É obrigatório. As contas foram judicializadas e, portanto, você deve ser representado por um advogado que também lhe orientará sobre todos os dispositivos da legislação, sobre as regras da campanha que você estará concorrendo. Da mesma forma, o contador... Também vai lhe dar toda a consultoria sobre as formas de arrecadação e de gastos e fará toda a escrituração contábil, fazendo os lançamentos no sistema, assim como transmissões parciais e finais. Tudo isso além de cuidar das diligências da Justiça Eleitoral na solicitação de esclarecimentos referentes às suas contas eleitorais. Escolha bem esses profissionais. Um grande abraço, até o próximo áudio.